Seria é muito bom, R$ 500 reais a nossa promoção, só anda a pé quem quer. E olha, mais uma bicicleta elétrica também hoje. Mas vamos para os R$ 500. Reais. Primeiro que vamos por partes, façamos como Quero saber, ele Atenção. ou ela, onde comprou? Vamos saber. Jefferson Rodrigues comprou lá na Bariferros. Alô, Bariferros, Bariferros. pé quente, hein? Pois é, do Jardim das Acácias. Olha aí, Parabéns. Jefferson. Parabéns, está levando então R$ 500. Reais. quinhentão, hein, Jefferson? ó. Arrasou. Que maravilha, que maravilha. Vamos fazer o seguinte? Vamos ah. fazer o seguinte?